E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos conversar a respeito de movimento planar e vamos falar disso com integrais. E para isso, nós temos o seguinte aqui. Uma partícula se movendo no plano xy tem o vetor velocidade dado por vt igual a 1 sobre t mais 7 e t elevado à quarta para t maior ou igual a zero. Em t igual a 1, a partícula está no ponto 34. Qual é a magnitude a do deslocamento da partícula entre t igual a 1 e t igual a 3. E qual é a posição da partícula em t igual a 3? E, claro, aproxime a resposta para uma casa decimal. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Inicialmente, o que queremos saber é o deslocamento em x, ou seja, a mudança em x. E, com isso, conseguimos encontrar o deslocamento em y. Y. E depois que fizermos isso, nós conseguimos utilizar o Teorema de Pitágoras para descobrir a magnitude do deslocamento total. E se soubermos a mudança em x e a mudança em y, basta somarmos 3 ao x e 4 ao y para saber a posição da partícula em t igual a 3. Ok, vamos lá. A primeira coisa que temos que descobrir é a variação de x, que é igual a integral de 1 a 3 da função da taxa na direção x, ou seja, essa vai ser a nossa velocidade x em função do tempo. Então, a integral de 1 sobre t mais 7 dt vai ser igual ao quê? Se você quiser, você pode fazer substituição u du aqui e você pode fazer isso pensando que a derivada de t mais 7 é 1. Então, você coloca um 1, 1 aqui e faz a substituição u du. Mas você também pode lembrar que a integral disso aqui é ln do módulo do denominador, que é t mais 7, e avaliamos isso de 1 a 3. E aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós pegamos esse 3 e substituímos aqui no lugar do t, ficando com ln de 10. E subtraímos isso, pegando esse 1 e substituindo aqui no lugar do t, então menos ln de 8. E se aplicarmos a propriedade de logaritmo, isso vai ser igual a ln de 10 sobre 8. E eu fiz isso porque podemos dividir 10 por 8, ficando com ln de 1,25. E, claro, eu posso utilizar a calculadora para encontrar esse logaritmo natural, mas eu já vou fazer isso. Primeiro, eu vou calcular a variação em y. Isso vai ser igual à integral de 1 até 3 da componente y, que é t a quarta dt. E a integral de t a quarta é igual a t elevado a 5 sobre 5, e avaliamos isso de 1 até 3. E aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós pegamos esse 3 e substituímos no lugar do t, ficando com 3 a quinta, que é igual a 243, dividido por 5, e subtraímos isso, substituindo o 1 aqui no lugar do t, ficando com 1 elevado à quinta, que é a mesma coisa que 1. Então, menos 1 quinto. E se resolvermos isso, vamos ficar com 242 sobre 5, que é igual a 48,4. E agora, nós podemos utilizar uma calculadora para achar o valor aproximado desse logaritmo. Deixa eu abrir a minha calculadora aqui. E aí eu coloco 1,25 e vou em ln que é o logaritmo natural, e dá aproximadamente 0,22, já que estamos trabalhando com duas casas decimais. Então, Aproximadamente, 0,22. E conhecendo a variação de x e a variação de y, nós conseguimos responder essa segunda pergunta. Simples, nós pegamos a nossa posição em t igual a 1 e adicionamos a respectiva mudança, ou seja, vai ser o 3 mais a mudança em x e o 4 mais a mudança em y, e isso vai ser igual a 3 mais 0,22, que dá 3,22, e 4 mais 48,4, que dá 52,4. Claro, mas nós só respondemos a segunda pergunta, ainda falta a primeira. O Teorema de Pitágoras vai nos ajudar a responder isso. Deixa eu colocar um plano cartesiano aqui para entendermos isso melhor. Eu coloco o ponto inicial, que é 3 e 4, e aí colocamos a nossa variação na direção x, que é de 0,22, e também a variação no eixo y, que é de 48,4. E para somarmos esses vetores, nós pegamos esse aqui e colocamos na pontinha desse, e colocamos esse vetor, que vai ser a magnitude de todo o deslocamento. E note que temos um triângulo retângulo e, para descobrir essa magnitude, podemos utilizar o Teorema de Pitágoras. E se fizermos isso, vamos ficar com a raiz quadrada da variação de x ao quadrado, mais a variação de y ao quadrado, e aí vamos ficar com 0,22 ao quadrado mais 48,4 ao quadrado. E se utilizarmos a calculadora? Eu colocar minha calculadora aqui, eu vou colocar 0,22 ao quadrado mais 48,4 ao quadrado e extraímos a raiz quadrada, que é aproximadamente 48,4, já que queremos aproximar para uma casa decimal. Então isso aqui é aproximadamente 48,4, que é a resposta da nossa primeira pergunta. 48,4. E você percebeu uma coisa interessante? Que o nosso deslocamento final é a mesma coisa da nossa mudança em y. A razão para isso é que a nossa mudança em y foi exatamente 48,4, enquanto o nosso deslocamento foi ligeiramente superior a 48,4. A razão para isso é que nós arredondamos essa magnitude para a casa Decimal mais próxima. E porque a variação em x é pequena, essa variação em y não vai ser tão grande comparada à magnitude total. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!